Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Everton, sou empreendedor digital e nesse vídeo eu vou te falar algumas dicas de como você, que você tem que fazer para aumentar a interação lá dentro do seu Instagram, tá? Como todo mundo sabe, o Instagram é uma rede social muito visual, então a gente precisa estar o máximo possível junto com o público, que é os nossos seguidores. É interessante que você tenha nesse momento total interação do seu público, com um também total engajamento, tá? É importante duas situações, interação e retenção. Vou falar um pouco pra vocês ao decorrer do vídeo. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, deixa seu like, seu comentário, ativa as notificações do vídeo para você receber vídeos novos sempre que eles forem lançados e me segue no Instagram, é MKT, beleza? Oh, oh, yeah. Yeah. Bom, o primeiro ponto que vocês têm que saber é que é muito importante a interação, tá? O que significa a interação lá dentro do Instagram? A interação é simplesmente é, o seu público interagir com as suas postagens. Então, tá? por exemplo, você posta uma foto no seu feed, os primeiros 20 minutos são primordiais para o engajamento do seu Instagram. Então, você precisa ter essa interação. Quando você posta uma foto no seu feed, à medida que as pessoas vão comentando a sua postagem, isso vai aumentar o engajamento e o Instagram vai levar a sua postagem para mais pessoas. Existem outras formas também de fazer interação. Por exemplo, você posta um stories é, com uma enquete e as pessoas fazem, é, respondem a essa enquete, isso vai também aumentar o a interação e consequentemente o Instagram vai entregar mais pessoas as suas histórias mas o é que você tem que fazer você tem que deixar claro para a sua audiência que você quer essa interação por exemplo você posta um stories fazendo enquete a ah, você gosta disso ou disso tá aí embaixo é a enquete você precisa perguntar para essas pessoas o que elas gostam por exemplo vocês gostam de refrigerante coca ou fanta então responda a enquete que é muito importante que eu quero saber isso de vocês e isso vai fazer com que as pessoas sinto à vontade na hora de interagir. O segundo ponto que vocês precisam saber é que é muito importante também a retenção. O que é a retenção? A retenção é o tempo médio que as pessoas passam dentro do seu perfil do Instagram. Isso é muito bom também lá o YouTube, que a retenção é o tempo médio que as pessoas visualizam seu vídeo. Tá? Por exemplo, se você tem um vídeo de 9 minutos e a pessoa sai em 8 minutos, isso você tem uma retenção muito boa, porque você perdeu a atenção dessa pessoa até o final do vídeo. Ou se você.. É, por algum motivo a pessoa saiu nos primeiros 30 segundos isso quer dizer que sua taxa de redação está muito ruim então você precisa fazer algumas coisas para melhorar isso e como você tem que fazer isso lá dentro do Instagram você tem que manter as pessoas lá dentro do seu feed como você pode fazer isso é postando stories tá os stories é muita atenção nas pessoas e quanto mais stories mais engajamento você vai ter e o que você tem que fazer você tem que prender atenção nessas pessoas assim vamos usar o gatilho da curiosidade para fazer com que elas sintam interesse em assistir todos os stories, tá? E você pode fazer uma sequência de stories contando uma história, quando você vai dar uma dica sobre alguma coisa e no final você pede o um engajamento dela, que é seguir o seu Instagram, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Sempre pensem nisso, retenção e interação é muito importante para o seu engajamento lá dentro do Instagram. E, consequentemente, você vai ganhar muito mais seguidores, curtidas, likes, comentários, tudo naturalmente, sem precisar de nenhuma automação, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu vou ficando por aqui. Fui!